pessoal do canal. Nós de volta aqui. Mostrar hoje uma vamos mostrar hoje a montagem, né? Já já tá já tá pré-fabricado pré aqui a montagem de um gabarito para corte em ângulo na serra circular. É, deixei as peças tudo pr pronta aqui já para não alongar muito o vídeo, mas vou explicar aqui como que a gente faz e, e depois a gente vai fazer um alguns cortes ali de demonstração e mostrar que é uma coisa muito simples e que ajuda muito na marcenaria, certo? Bom, aqui é, são duas réguinhas. 50 por, 50 por 8,5, depois eu vou medir ali na, na serra, mostrar para vocês a, a, uma, uma, um detalhe importante lá na guia da serra, é, que interfere na, na largura dessa régua aqui, tá certo pessoal? É, eu já deixei já tudo furadinho, aqui também foi feito o furo. Aqui já, inclusive, já até colei essa, essa pecinha aqui, mas eu, depois de pronto eu vou explicar é, sobre ela, muito fácil. Está tudo furado, é um gabarito regulado, certo? Então, é, duas pecinhas, no meu caso aqui, 50 por 8,5 de, de largura. Depois eu vou explicar sobre essa largura e o tamanho também não é padrão. Isso aí cada um vai fazer da maneira que precisar lá. Mais uma, uma pecinha, certo? Que usei até sucupira, uma reguinha bem fina. Com um rasgo, certo? Que é o rasgo de, de regulagem. É, 4 centímetros por 22 de, de tamanho. Nesse formato aqui. Esse rasgo aqui, pessoal, pode ser feito na tupia, Tá? É, no meu caso, a dica para fazer isso daqui Você corta essa régua bem mais larga Primeiro, né, prepara a régua larga No caso, que eu, eu, eu fiz ela com 12 centímetros Aí eu prendi essa, essa régua com, com sargento Fiz os dois furos aqui no tamanho que eu precisava E entrei com a tupi aqui Com uma, uma fresa de abrir o rasgo né, E fiz esse rasgo aqui E ela tem esse furo aqui mais tarde, um pouquinho, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver para que, que ele serve. Então, ó, 4 centímetros por 22. É, o rasgo aqui, no meu caso, isso aí pode ser feito do tamanho que você necessitar aí. O rasgo aqui, no meu caso, 16 cm. certo? É, então, vamos lá. Vai precisar também um parafuso, tá vendo? Parafuso, no meu caso aqui, a cabeça chata, né, que é como é conhecido aqui na região... 1 um quarto é a espessura é, por 4 polegadas e 1 um quarto 10 né? centímetros e meio 4 é polegadas e 1 um quarto ou 4 polegadas já atende aqui é, primeiramente é só fazer um esboço do gabarito esse gabarito vai ser mais ou menos esse daqui no Caso virado assim e ele vai ser ele vai ser regulável, né? Para você poder regular o ângulo que você necessitar lá na sua serra lá. Certo? Então é, você vai precisar desse, desse parafuso. Porquinha com orelha, né? Como é conhecido aqui na minha região também. Porquinha com orelha. Uma arruela. Uma dobradiça simplesinha. tá, pessoal, baratinho. Isso aqui é 50 centavos. E os parafusos. Então a gente vai montar aqui para vocês entenderem aí. E depois vou demonstrar que é uma ferramenta bem útil. Esse parafuso, ele vai... Fiz um rebaixo aqui, já... o furo já está pronto para não alongar demais. Já fiz esse furo atravessando, tá vendo? Atravessando toda a madeira. Fiz um rebaixo para a cabeça dele ficar embutido. Eu fiz um furo bem justo, pessoal. Bem justo aqui para esse parafuso entrar rosqueando. Para ele não ficar bambiando depois. Frouxando depois na hora que você precisar de apertar essa porquinha aí. Tá? Aí vou... Vou fazer a montagem dele aqui é, Pra gente seguir A montagem do gabarito embutido para ele não agarrar no, no tanto da serra e ele entrou rosqueando justamente para ele ficar apertado e não afrouxar depois certo? Pessoal, coisa simples, né? mas isso aqui é muito funcional e ajuda demais. Logo em seguida, a gente vai fazer a montagem do, do regulador aqui, que é justamente isso daqui que vai correr aqui. Ó. Ele vai servir de nosso regulador lá. aqui pessoal, fiz um furo, um fino, somente para passar esse parafuso aqui, fiz um rebaixo aqui na cabeça. Não apertar demais, tá? Para esse regulador aqui poder se movimentar, nesse sentido aqui. Uma roelinha e a porquinha. regulador lá na hora de utilizar lá na acesso vai determinar o ângulo que você quer cortar faz o travamento aqui é tá definido o ângulo Esse rafin aqui pessoal ele na verdade ele é o batente de segurança lá é o que vai travar a peça na hora do corte ele é necessário é ele é necessário para a peça não não voltar lá na serra. Vocês vão entender melhor. Nós vamos passar lá para a serra agora. Eu vou mostrar para vocês sobre a largura aqui. E a gente vai fazer lá um corte ou dois cortes lá de demonstração. Que é uma coisa simples. não é coisa que você faz com retalho aí do seu marcenaria. Vai gastar com material na mão. Você vai gastar aí meia hora de prazo. Vai ter um gabarito que vai te ajudar bastante. Ele me serve para fazer pés de mesa... É, em geral Eu faço muito pé despontado Eu vou até gravar um pequeno vídeo Fazendo um pezinho é, Pé despontado até palito, alguns falam pé palito Outros falam pé de lápis é, eu, eu falo pé, pé despontado Eu uso muito E eu uso para cortar tábua em ângulo também A gente precisa de tirar um, Uma tábua no ângulo Eu vou passar lá para a serra E vou estar tá demonstrando o funcionamento dele Pessoal, já aqui na serra, vocês lembram quando eu falei sobre a largura aqui, né? Dessa, desse batente aqui, dessa guia aqui. Isso aqui é importante que seja mais alto do que a guia da sua serra. Então, é, ele tem que ser baseado na, na altura aqui da guia da serra. Por exemplo, a guia da minha serra tem 7.8 de altura, da base da serra, aqui em cima, da guia. Então é necessário, e por segurança, que essa, essa, esse sarrafo aqui seja mais largo que o seu guia. Pelo seguinte, quando você for utilizar esse, esse gabarito, esse, essa trava desse regulador aqui, ele tem que passar por cima do guia da serra. Se isso aqui for mais baixo, do o guia da serra aqui ele não, você não vai conseguir utilizar, então é necessário que ele passe livre, quando você for utilizar aqui ele deslize livre por cima aqui, ó. por isso que eu falei que era importante a, sobre a largura da serra, ok pessoal, vamos então fazer um pequeno corte de demonstração aqui, e para vocês verem que é uma coisa simples, muito barata, feito só com retalhos. E que ajuda bastante. Eu ah, desejo fazer um, um desponte nessa, nesse sarrafo aqui. É, quero despontar ou qualquer tipo de corte em ângulo que vocês queiram fazer. Eu quero fazer um desponte aqui, ah, nessa ponta aqui. Então eu vou... Isso aqui um sarrafo, é descarte, ele está fazendo aqui aleatório. Não tem medido. Eu vou regular aqui. A espessura que eu quero fazer o, o corte, certo? Vai ser apoiado aqui, dessa forma, no, no nosso gabarito. A gente vai fazer o travamento e a gente vai fazer o corte, certo? Então eu não, não tenho nada marcado, vou simplesmente cortar. É, só para demonstração aqui. Depois que a gente define o ângulo, eu quero cortar isso aí. Quero cortar só essa ponta aqui. A gente trava a guia da serra. A gente trava aqui esse, esse guia regulador aqui. E pronto, está pronto para usar. É um, um gabarito que requer atenção, porque é um pouco perigoso trabalhar. Mas como todo mundo é... Acostumado aí, com a serra circular e já é acostumado com o trabalho da então, mercenaria, então, é tranquilo de fazer. Então, pessoal, muito cuidado aí na hora de usar. Vamos fazer um corte aqui de demonstração, certo? É... Muita atenção aqui que ela tem que você firmar bem a... o sarrafo, a madeira ou, ou qualquer a peça que você for cortar. Firmar ele bem aqui, na... firmar para o lado do gabarito. E na mesa da serra, tá saiu o um corte bem perfeito. Então vamos lá. Esse tipo de corte, pessoal, porque eu faço muito bastante pé descontado, certo? Então eu faço bastante esse tipo de corte. Você pode cortar em outro ângulo também Lembrando que se você quiser cortar Você cortou essa, essa, essa quantidade Notou que o corte foi insuficiente? Basta você aproximar o guia da serra Do lado do disco Você vai aumentar o, seu cor, o ângulo de corte lá O um corte limpo, bem, bem acabadinho. Pessoal, outro detalhe importante. Esse gabarito aqui, ele é um gabarito para cortar peças pequenas. Esse gabarito aqui, ele vai cortar peças de 50, mais 55 centímetros de comprimento. É, dependendo do ângulo que você vai utilizar. Se você precisa cortar peças grandes... É, vamos supor, um pé de mesa que é na média de 82 centímetros, ou seja, 85 a gente corta antes do, do acabamento, às vezes a gente vai cortar você vai necessitar de um gabarito desse aqui maior maior que eu digo aqui no comprimento daqui pra, pra, pra cá como eu utilizei para cortar pé de banco é, peças menores esse gabarito me atende mas é para você cortar peças maiores, quanto maior a peça, maior tem que ser o gabarito. Para ele suportar a, a, a, a, o tamanho total da peça. É... Eu vou demonstrar aqui para vocês que essa peça aqui, apesar de um determinado ângulo você ainda consegue cortar, essa peça aqui é uma peça de 70 centímetros. Isso que eu estou dizendo para vocês, que fica claro, é... Quando eu digo o seguinte: que uma peça de 70, se você quiser fazer um corte nela desde o início, é, vamos supor que você quer cortar desde o início até no final aqui, fazer um, tirar uma, uma peça despontada nela. Esse gabarito aqui já não vai servir. Aí teria que ser, uma, teria que ser um gabarito maior que suportasse o tamanho da peça, certo? Mas é, a finalidade de demonstrar esse gabarito é demonstrar como que é feito de maneira simples. O comprimento dessa, dessas peças aqui, você define aí de acordo com a sua necessidade aí. Você pode fazer o gabarito de um metro do, do que você necessitar. Como eu faço muita peça pequena, eu tenho esse menor. Certo? Que me atende. Que é fácil de guardar e, e, e não fica ocupando tanto espaço. Mas é, esse tamanho de gabarito não é engessado. Você pode... É, Fazer aí do, do acordo da sua necessidade. 1 um metro, é, 80 centímetros. Isso aí é, a, a, do, é você pode montar aí do jeito que você for precisar na sua oficina. Isso aqui simplesmente é para mostrar o fundamento da montagem do, do gabarito. Certinho, pessoal? É, qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que a gente vai respondendo para vocês aí. Então, um gabarito simples que ajuda bastante na hora de fazer uns corteando. Ok? Obrigado.